Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. Hoje começamos uma nova série aqui no canal, na qual vamos observar cada um dos formatos de Magic the Gathering. Vamos analisar as suas características, a legalidade dos cards e, se for aplicável, os cards banidos e restritos, e o investimento financeiro que cada um desses formatos demanda. No nosso episódio de estreia, começamos com o um formato que, dito pela Wizards of the Coast, é a... Porta de entrada para novos jogadores e para jogadores em retorno. Estamos falando do formato padrão, também conhecido como Standard ou T2. Como falamos anteriormente, o Standard é considerado pela Wizards of the Coast uma porta de entrada para novos jogadores ao Magic. Em teoria, os novos jogadores começariam sua coleção a partir de cards das coleções mais recentes de Magic the Gathering. Ainda que não seja de toda verdade, é importante que analisemos esse formato, pois ele é um formato jogado nos principais eventos competitivos ao redor do mundo e também em eventos casuais em lojas, como Friday Night Magic. Ele é inclusive o formato oficial do Pro Tour, um dos principais eventos competitivos do mundo. Mas antes mesmo de falarmos sobre o Standard especificamente, precisamos nos fazer a seguinte pergunta. O que é um formato em Magic the Gathering? Formatos em Magic são modelos nos quais o jogo pode ser jogado. Isso quer dizer a grosso modo quais e quantos cards você pode ter em um deck uh, e como você vai jogar esses cards. Os formatos se dividem em dois grandes grupos, construídos e limitados. E dentre eles existem formatos sancionados pela DCI e não sancionados, que são geralmente elaborados e promovidos pela própria comunidade de Magic. Agora que sabemos mais ou menos o que é um formato, podemos dizer que o Standard é um formato sancionado e construído. Um deck nesse formato pode ter um mínimo de 60 cards, sem um tamanho máximo, desde que você possa embaralhá-lo sem assistência. Junto do deck principal, o jogador pode optar por ter um sideboard de até 15 cards, do qual ele poderá intercambiar cards com o deck principal entre partidas. Um deck nesse formato só pode ter 4 cópias de um mesmo card no main deck e sideboard somados. No standard, usam-se os cards lançados nas últimas 6 coleções de Magic the Gathering. Atualmente, por exemplo, as seis coleções válidas são Dragões de Tarkir, Origens, Batalha por Zendikar, Juramento das Sentinelas, Sombras em Nistrad e Lua Arcana. Isso significa que as coleções sofrem rotação, ou seja, quando uma nova coleção é lançada, as mais antigas rotacionam e saem do formato. No Magic, as coleções rotacionam de duas em duas. Cada par de coleções é chamada de bloco. Isso quer dizer que quando um novo bloco é aberto, outro rotaciona para fora do formato. Eventualmente, um ou outro card é banido ou restrito de determinado formato. Não é diferente com o Standard, embora seja um tanto raro. Quando um card é banido, os jogadores não podem ter em seus decks e sideboards nenhuma cópia daquele card. Quando o card é restrito, os jogadores só podem ter uma cópia daquele card em seu main deck e sideboard combinados. Isso geralmente acontece quando um card acaba sendo muito dominante no formato, isto é, quando ele mostra um desempenho muito superior aos demais em um torneio quando ele está em algum deck, sozinho ou em combinação com outro card, desbalanceando a competição. Mas agora você deve estar se perguntando quanto custa para jogar o standard? Bem, vamos falar disso agora. Por ser um formato que muda constantemente, o standard é caro a longo prazo. Quer dizer, se você for um entusiasta do formato e pretende jogá-lo por bastante tempo. Cada rotação exige um novo investimento e um novo planejamento de suas estratégias, pois não raro você se vê obrigado a montar um novo deck em determinado momento. Os preços dos decks de standard giram em torno de R$ 1.500 e podem chegar a quase R$ 3.000. Isso acontece porque uma certa quantidade dos cards que jogam no Standard também estão jogando em outros formatos como o Modern, o Legacy e o Vintage, o que significa que a demanda por esses cards vai ser maior do que outros cards que só jogam no Standard. Por isso, e por outros motivos, falamos que o Standard é caro a longo prazo, porque quatro vezes no ano você é obrigado a fazer um novo investimento no formato se você quiser continuar jogando ele. Calcule dois, três, quatro anos jogando Standard é muito dinheiro. Sabendo de tudo isso, podemos concluir que o Standard é um formato bastante dinâmico, o que pode ser motivo de entusiasmo por parte de alguns jogadores, mas é também um formato que exige muito investimento intelectual e financeiro. Quanto a considerar ele um formato que é uma porta de entrada uh, para o jogo, para novos jogadores, isso é questionável, uma vez que nem todo jogador novo começa com as coleções mais recentes do jogo. Ainda assim é um formato bastante divertido, que aguça sua criatividade. E mesmo que você não consiga jogá-lo, bem, você ainda pode assisti-lo no Pro Tour. Gostou desse vídeo? Deixa um joinha aqui embaixo para dar aquela força para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se na Biblioteca de Alexandria para não perder os próximos vídeos. E lembre-se de comentar e compartilhar esse vídeo. São vocês, através desses comentários, que fazem com que a Biblioteca de Alexandria se desenvolva e se torne um lugar com melhor qualidade de informação para todos os Planeswalkers Walkers Multiverso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e ao sair, certifique-se que você está usando seus óculos de piromante. Até mais!